Opa, e aí, beleza? Aqui é o Sr. Titi, trazendo mais um videozinho pro canal. seja. todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, se você for novo aqui no meu canal, já vai se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho de notificação. Comenta pra mim saber que você que vê não é uma pessoa invisível Que sempre só deixa o like e não comenta nada, beleza? Comenta aí pra mim, por aí te dar um coraçãozinho, beleza, meu amigo? E vou fazer o seguinte, se você quiser entrar no DDTank Eu vou mostrar pra vocês, vou falar do jeito que o DDTank é Quantos cupons que dá, quantas pessoas que tem no DDTank Eu pesquisei tudo antes de, me, antes de me trazer esse vídeo pra vocês Eu me informei pra trazer esse vídeo pra vocês Basicamente, eu vou estar falando do que, que vai acontecer aqui no canal Mano o canal aqui, galera, ele vai querer dar uma mudança nele Eu não vou, eu vou parar de postar esses vídeos de tênis Porque eu vi aí que quer ver a gente perde inscrito quando eu posto esse vídeo de tênis E muita gente, tipo assim, bem gringo assistir, né, mano Vocês viram a quantidade de views que esse vídeo aqui pegou, 400 views Mas foi dos Estados Unidos, né, mano Não é uns um BR para querer sempre dar like, sempre comentar, né Não é inscrito fiel, é só uns caras aleatórios que vai, vai aparecer no seu vídeo do nada, tá ligado? Então vou fazer o seguinte, vou parar de postar esses vídeos de tênis Vou focar no gameplay Vou editar bem E planejar quer ver, vídeos que ver melhores pra vocês Beleza, galera? Pra poder ter um futuro aqui nesse YouTube Porque eu sei mexer muito com isso, mano E não quero querer passar quer ver o resto da vida Só com o que não, beleza? Então saiu o um vídeo de tente não rir Assiste, beleza? Porque tipo assim, você cai aqui Ah, isso aqui é de Tank, Cara, mano, abre a cabeça vamos, a, vamos abrir a cabeça e ampliar aí, ó o canal tem muito conteúdo Então é só você assistir Assiste até o final que você vai gostar Esse vídeo aí do velho tarado aí mano um anime é, Basilic Ficou sensacional Assiste que você vai gostar também Vamos mostrar aqui hoje esse DDT versão, A versão do DDT que eu vou trazer para vocês É 8.7 Ele também dá 10k de cupom por batalha Se você perde você ganha 5k Você começa no nível 2, beleza? E mano, minha continha tá nível 18 lá quantos que 100 k não hum, chora mais. Cria sua conta, link na descrição. E vem passar eu, se você conseguir. Eu acho que você consegue. Ou não, né? Vamos ver se você consegue pegar nível 18 com 100 k E caramba que eu tenho. É só adicionar lá, senhor Titi, o link na descrição, eu vou mostrar pra vocês aqui como que entra. Mano, ó, a sociedade, tem três sociedades criadas. 200 pessoas, nem, não, não tem nem 200 pessoas que vê com conta tá criada no servidor Servidor, a página do Facebook dele não tem nem 500 curtidas É um servidor novo, foi lançado faz, acho que nem tem duas semanas direito, beleza galera? um servidor muito novo não tô sendo pago e também não vou falar o nome dele aqui porque eu já não sou pago pelo YouTube e também não sou pago por divulgação então já a gente não fala o nome né só deixa o link com o encurtador se você quiser entrar você clica no link espera o anúncio e cria sua conta mano simplesmente isso não tem nenhuma dificuldade beleza aqui eu vou querer entrar no Detente do Alper né mano com o encurtador eu só vou mostrar para vocês como que vocês vai clicar aí na descrição porque o item fica falando ah eu, eu clico no link aí esse link aí é bugado, não sei o que É um mic que dá vírus Hum, aqui ó, vem cabo pro meu lado Não parceiro, que Esse link aqui, ó Simplesmente, mic ó, puro Simplesmente não tem nada no mic Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó, ó Basicamente eu vou colocar o link aqui, ó Você vai clicar aí na descrição ou você vai cair aqui nessa página? Mano, deixa eu explicar um negócio pra vocês Se você tiver adbrock, como eu tenho E tiver ligado, desliga sua adbrock, por quê? Porque o adbrock, ele vai bloquear os anúncios Daí você não vai conseguir pegar o mic, entendeu parceiro? Se você tiver de adbrock e ficar aí nos comentários Ah, o mic tá bugando, vem comentar Daí eu vou falar pra você, eu vou bloquear seu comentário E excluir você do que Isso vai ser um comentário só inválido Sempre vai comentar, ninguém vai ver, tá ligado? Porque eu fico bravo já, tá ligado meu parceiro? Então, ó, você vai desativar seu adbrock Tá, desativou você vai clicar aqui, ó, nesse negocinho, vai aparecer, aqui apareceu os anúncios, esse anúncio aqui também, hum, me ama, mas beleza. Aí você vai clicar aqui, não sou um robô, mano, muito importante isso, clicou aqui, não sou um robô, tá, você espera os 5 segundinhos aqui, ó, já apareceu. Eu fico pensando, como que a pessoa tem dificuldade para fazer isso, mano, eu só queria saber isso, mas beleza. Você vai clicar aqui, fechar, beleza, clica de novo. Vai cair no Tank que eu tô divulgando Que basicamente não é o Tank Walker Eu tô colocando o Tank Walker aqui Porque, tipo assim, é parceiro, né, mano Daí a gente já divulga o Tank dele aqui Mas, galera, ó O outro Tank, mano, é da versão 8.7 Se você quiser entrar nele, basicamente Você vai ter só que fazer isso aí, ó O link vai estar na descrição, você entra, cria sua conta lá E me adiciona, senhor Tietchan, beleza, mano? Basicamente foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até esse momento quer entrar aí no servidor, o link tá na descrição como eu disse. Vamos deixar a meta aí que eu pedi, 300 likes. Se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho de notificação. E também me, me segue nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. As únicas redes sociais que eu tenho aí no momento. Então se você quiser ter uma amizade, ter uma interação comigo lá. É só adicionar aí, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo Um abraço do senhor Tietê E falou